Eu defendo a diversidade sexual, a diversidade LGBT pelo motivo do direito à vida, direito da igualdade, direito a ser feliz e o direito de amar. Olá, eu sou Gil Santos, tenho 43 anos, sou militante da CMP, Central de Movimentos Populares, membro do Conselho Nacional LGBT é, e ativista. Sou homem trans, como disse. E reivindico a luta popular, social, como um todo, para as pessoas LGBTs, e em especial as pessoas trans, que são vulneráveis em todos os sentidos. Nós somos seres humanos, a gente contribui com a sociedade, com nossos impostos, a gente tem a mesma capacidade de pessoas héteros que outras pessoas têm é, de trabalhar, de, de lutar, de direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, à educação, nós temos todos esses direitos, né? Porque a gente contribui com nossos impostos, a gente contribui com nossas obrigações, então a gente quer de retorno os nossos direitos. Eu acredito que a psicologia pode nos ajudar a a nos mostrar o caminho da segurança no sentido da gente não fazer besteira, não querer é provocar suicídio, né, por ser, por, ser, por ser desprezado pela sociedade, pela família, por não ser respeitado. Então, assim, eu acho que ajuda muito no nosso controle emocional, né. Isso vai fazer com que a gente viva mais com dignidade. Venha construir um mundo justo e solidário, onde todas as lésbicas, gays,